Tudo na vida pode ser negociado. Você já percebeu que você negocia em casa o tempo todo com seu esposo, com a sua esposa, com os filhos, com a sogra. Na empresa também. Você negocia seu salário, o que você deve fazer. Enfim, a vida é uma grande negociação. Tudo que você comprar ou vender vai depender dessa habilidade em saber negociar. E na vida você não ganha o que merece. Você ganha o que consegue negociar. Você quer melhorar suas habilidades? Aprenda tudo de vendas e negociação no nosso Imersão Total em Vendas e Negociação, dia 13 de maio. O telefone está aparecendo aqui embaixo, dê uma ligada, ganhe muito mais, economize muito mais.